Quando a gente fala em negociação, eu preciso explicar o que é negociação. Então, toda competência ela tem uma explicação. Eu tenho que explicar o que é negociação. Então, eu fui dizendo para vocês, olha, negociação para nós, dentro desse modelo, eu preciso explicar esta competência. Como é que eu explico negociação? Aí eu disse para você o seguinte, ó, negociação é... A sua capacidade de identificar as necessidades e os motivos de ambas as partes. Que ambas as partes? Ambas as partes dentro de um processo de negociação. E a partir do momento que você identifica, você vai se empenhar para obter acordos que sejam mutuamente benéficos. Então o cara começa a entender o seguinte. Ah, legal, peraí. Então negociação significa eu ter a capacidade de analisar as necessidades e os motivos de ambas as partes envolvidas numa negociação. E aí eu me empenho para que o acordo que a gente estabeleça seja mutuamente benéfico. Ou seja, que ele satisfaça ambas as partes, que podem ser duas, três, quatro ou mais. Né? Minimamente, nós estamos falando de duas, senão não tem a negociação. Então, toda competência ela tem que ter uma explicação. Por que, que isso é importante? Pensa comigo uma coisa. Se eu pedir para todas as pessoas que estão nessa live aqui conosco agora, seja no Instagram, seja no YouTube, eu perguntar, explica para mim negociação, cada um pode dar uma definição diferente de negociação. Isso não pode ser aceitável uma vez que se cria um modelo. Uma vez que se cria um modelo de competência, eu preciso fundamentar. Lembra que eu disse para vocês que o modelo de competência, ele muitas vezes é criado dentro das corporações, dentro das organizações, para que as pessoas desenvolvam aquelas competências e atinjam os resultados. Então, normalmente, as organizações colocam nos seus modelos de competências competências que elas julgam extremamente importantes né, para aqueles indivíduos que desempenham um determinado papel dentro daquelas companhias. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se eu não explicar para aquele indivíduo o que é especificamente negociação o que, que eu terei naturalmente pessoas que não terão clareza do que é negociação e aí pode cada um fazer uma coisa diferente então eu preciso gerar um alinhamento eu preciso colocar todos os colaboradores na mesma página entendendo o que de fato é negociação então lembre-se não existe uma competência sem uma explicação do que é aquela competência toda toda competência ela tem a competência tem a explicação tem a descrição da competência. Então, o que é uma descrição de competência? A descrição de competência, basicamente, ela resume o que um indivíduo que tem essa competência faz. Resume. Então, por exemplo, como seria uma descrição de negociação? Nós diremos o seguinte, olha, as pessoas que executam muito bem a negociação Sabem, dentro de um ambiente, por mais que seja, inclusive, conflituoso em um processo de negociação, sabe levar a, a negociação de ponta a ponta, gerando resultados benéficos. É uma descrição mais abrangente, mas ligada à atuação do indivíduo frente àquele propósito. Então, é completamente diferente da explicação. Eu explico e descrevo. E depois que eu vou fazer a descrição da competência, eu preciso ter indicado indicadores da competência observe o seguinte não existe competência sem indicadores então quando a gente criou esse modelo nós pegamos competência por competência explicamos o que ela significa fizemos a descrição e criamos os indicadores da competência então todas essas competências Possui indicadores. Então, o que, que é o um indicador? O indicador é o que eu digo que o indivíduo precisa fazer para demonstrar que tem a competência negociação. Então, observe o seguinte: o maior segredo não está nestes dois pontos. Por quê? A explicação e a descrição, o explicar e o descrever a competência, clarifica para o indivíduo que está querendo desenvolver a competência. O que isso significa. Mas o que ajuda esse indivíduo no processo de desenvolvimento, o que ajuda ele a aprender a negociar, são os indicadores da competência. Por quê? Porque os indicadores, uma vez que nós estamos falando de competências comportamentais, a chamada soft skills, os indicadores são indicadores comportamentais. Então, por exemplo, quando eu começar a citar para você todos os indicadores das competências, essas são as dicas fundamentais para que você consiga desenvolver a competência. Então, olha que coisa interessante. Como é que eu desenvolvo uma competência comportamental? Quando eu sei como ela é medida. Como eu sei como ela é medida? Eu sei através dos indicadores. Então, eu pego... Os indicadores da competência e esses indicadores naturalmente são indicadores comportamentais. Então, quando eu demonstro aquele comportamento, significa que eu estou melhorando ou que eu estou desenvolvendo ou que eu tenho a competência de negociação. Ao ponto que se eu não demonstro aquele comportamento, naturalmente eu também estou demonstrando que eu não tenho aquela competência.